Muito orgulho e batalha. Ótica Diniz, gravadora World Music, Music e JM Produções Gospel Apresentam Apresenta Caxias Gospel Hits. Caxias G Gospel Hits, Hit. trazendo a maior banda de rock gospel do Brasil para Caxias. Caxias. Oficina G3. G3. Oficina G3. G3. Oficina G3. dia trinta de outubro, na área externa do clube Alecrim. Ponto de vendas de ingressos, ótica Diniz, pódio Lan House, TG Lan House, clique Lan House, Velox House, Crediário Carvalho e Floricultura Loane. Apoio, pastor Caetano, da Assembleia de Deus, Paulo Jorge, da Batista da Paz e Associação de Pastores. Pregador, pastor Edgar, da Assembleia de Deus, Missão. Dia trinta de outubro, sábado, a partir das 6 horas da tarde, na área externa do Clube Alecrim Caxias Gospel Hits Com a maior banda de rock gospel do Brasil Oficina G3 Oficina G3 Apoio Crediário Carvalho Cyberlan House Alcione Cabelos e Cosméticos Ministério Jesus em sua rua Natel e Alternativa Telecomunicações Realização JM Produções Gospel e Gravadora World Music Não perca Perca, perca, perca.